Oi, casas ecológicas e colônias espaciais. Vamos falar sobre o Bazon, banheiro seco. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguinetto. hoje a gente vai falar do Bazon, ou banheiro seco, e um híbrido que a gente construiu aqui para fazer uma experiência. Primeira vez que eu ouvi falar do Bazon foi num livro do Johan Van Lingen que é o Manual do Arquiteto Descalço. O pessoal de permacultura gosta muito dessa ideia, e os institutos de permacultura costumam ter um bazon. É, mas aí vamos entender algumas coisas. Primeiro, é um conceito legal? É um conceito legal, porque você faz um sistema de tratamento que dispensa o uso de água, é, não emite muito cheiro, mas alguma coisa sempre tem. Mas não emite muito cheiro, não usa água e vai utilizar, é, você pode utilizar o, o, os restos da, da cozinha, incluindo carnes, ossos e tudo mais. Pode utilizar serragem, pode utilizar folhas, o que tem na, na propriedade. O resultado final dessa compostagem é um adubo que você pode utilizar em pomar ou na, nas plantações. Funciona? Funciona. Eu já... Vi artigos científicos a respeito disso? Não, não vi ainda. Então o pessoal diz que funciona, a gente experimentalmente sabe que funciona, mas eu não sei até que ponto, lá no final do processo, a gente elimina a possibilidade da transmissão de doenças. Isso eu não sei dizer. Mas eu fiz um experimento híbrido aqui em casa. Por que híbrido? Porque tem uma questão cultural envolvida na história. Então, essas coisas mais alternativas, a gente costuma achar que são uma panaceia, vai resolver todos os problemas do mundo. Não é assim. Né? Existem um monte de soluções viáveis, porque existem um monte de problemas e condições locais diferentes. Então, para cada condição local, cada problema que você tem, você acaba desenvolvendo uma solução. O Bazon é uma solução legal? É, mas depende para onde Depende para quem. Então, a ideia do basom é de um, de um compartimento estanque, para evitar a contaminação do, do ambiente. Então, onde é que a gente poderia usar o bason? Eventualmente, com muito cuidado, onde o lençol freático esteja muito alto. Porque aí a gente evita a contaminação e o uso dessa água. Legal. E ambiente muito seco, semiárido, desértico que tem pouca água, numa unidade de conservação, legal, num instituto de permacultura, legal, num ambiente educacional que você vai mostrar para as pessoas diferentes possibilidades de tratar dos resíduos humanos, legal. Agora, não serve para todo lugar, não serve para todo mundo, porque tem gente que simplesmente não vai querer usar, e a gente precisa entender isso. Não é porque uma coisa é legal, que ela tem que servir para todo mundo, e que o outro é obrigado a aceitar aquela solução que você está trazendo. Não é assim que funciona. Pensando nessas histórias todas, eu acabei construindo e experimentando um híbrido aqui em casa. As pessoas, aqui no Brasil, muita água, a gente está acostumado a usar a descarga. A gente está acostumado a água levar embora os resíduos. Então, o sistema... É, que foi experimentado aqui num pe... numa parte a água leva o material fecal cai num tambor o tambor funciona como uma espécie de basom o excedente da água é retirado e vai para os pés das plantas vamos dar uma olhada no negócio vocês estavam falando lá em cima do, do tambor que vocês tinham pensado ah sim, né? de ter dois de, de transferir um para o um outro vai uhum. de um para o outro isso daqui eu fiz pensando, já ouvir falar do bazon, o banheiro seco. Sim. Né? Ah, legal, né? funciona para alguma... A gente tem que saber onde é que a gente vai colocar as coisas e para quem que a gente vai colocar as coisas, né? Uhum. Tua mãe vai cagar num, num lugar para depois jogar serragem dentro? É. Então, a gente tem que saber umas coisas dessas, né? Aí imagina, 200 milhões de pessoas no país, né? Você vai ter serragem para 200 milhões de pessoas toda Sim. vez que vai cagar? Sim. Aí você vai ter que ter uma Amazônia só para ser <risos> <pra fazer> <risos> né? Trocou de problema. É, então, é. Né, nos extremos das coisas, o negócio funciona? Funciona. Mas pô, tem que saber onde, como, para quem. Né? Não é panaceia que vai resolver tudo. Hum, mas hum. é legal, o pessoal de permacultura curte aí. Né? Tudo bem. Mas pensando nessas coisas, eu desenvolvi esse daqui. Desenvolvi não, quis fazer um experimento. Que era um híbrido. Coloquei pertinho da casa. Então esse daqui faz o, o, o tratamento desse banheiro. Como é que funciona? Vinha o cano. Né, trazendo matéria fecal e água. E entrava aqui. Lá no fundo. Uma cama de palha de arroz. Porque aqui na região a gente consegue fácil. Né? Já, já não tem mais nada disso. A palha de arroz um tanto assim no fundo, ela demora muito para degradar, então já sabia que ela ia demorar um tempo ali. Vem a matéria sólida com a água, a cama de arroz funciona como um filtro, e ali embaixo eu botei um filtrinho ali, ó. aquele branco, dá para pegar com a camerinha? Acho que dá, assim. Isso, olha lá, aquele branco lá. Ele tem os furos embaixo, uhum. onde ele vai coletar essa água uhum. que vem, que lembra, a matéria fecal já ficou em, ficou cima, em cima, com cima a de arroz. de arroz. Só desceu água e desceu com pouco material fecal. Sim. Né? Então passou por aquilo ali, esse daqui é para o cheiro, pro odor que fica por aqui. O tempo uhum. onde sair. E essa água saía por esse Uhum. Pano. uhum e esse cano direto para aquelas bananeiras que estão ali embaixo da casinha, né? Uhum. Então eu tinha um, um sistema híbrido. Funcionou? Funcionou. Esses dias atrás aí a gente tirou a matéria que estava aqui. Uhum. Já tinha uns dois anos que ela estava por aqui parada, parada porque não, não usava, né? Uhum. E era só um experimento, ela deu um estequinho legal que está indo bem por ali na, na hortinha nova. Ah, legal. Né? Então, isso daqui poderia ser uma alternativa? Poderia, porque tinha pensado justamente nisso, de colocar aqui um, um sistema que quando ele enchesse, eu simplesmente viraria. Sim. Né? Tipo uma válvulazinha para uh -huh. o outro. Para o outro tambor. Sim, tambor. e deixa Não. esse quieto aí. Deixa, deixa isso é daqui. esse o sol aquecendo, o micro-organismo trabalhando, depois de seis meses ou quando encher-se, pronto, isso daqui estaria pronto. Pronto para né? virar adubo E poderia usar o, o adubo. Né? É uma alternativa também. Sim. Então você vai usar água? Vai usar água. Né? Por outro lado, é um negócio que a gente já está acostumado. É. Né? Uhum. Poderia ser uma resposta? Poderia para tratar os seus dejetos pertinho de casa, uhum. sem jogar longe nem nada. E depois Sim. reaproveitar, reaproveitando a água né, para o pomar. Perfeito, para o pomar. Uhum. E ao mesmo tempo reaproveitando depois a matéria uhum. fecal que já foi trabalhada. Uhum. que outra vez pode botar umas minhoquinhas aqui. Uhum. Então, reforçando. As soluções que a gente cria são soluções que servem para alguns lugares e outros não. Então não dá para achar que uma solução legal que foi desenvolvida vira panaceia e resolve para tudo. É a mesma coisa as tecnologias vivas que a gente desenvolveu aqui, que a gente utiliza aqui. É a mesma coisa as bacias de evapotranspiração, o tanque de evapotranspiração que muita gente utiliza. É a mesma coisa o sistema da Embrapa, simplificado, que, que funciona também. ok Então, cada lugar é uma é, demanda diferente e solução diferente também. Um grande abraço e até a próxima.